Olá, quem acompanha nossos vídeos e áudios semanais, normalmente quer se tornar um melhor negociador, um melhor vendedor, uma melhor vendedora. Esse deve ser o seu caso e por isso achei legal lhe dar 5 dicas para você vender ainda melhor. Vamos lá? Construindo seu sucesso, dicas práticas com Márcio Miranda. A primeira, sempre foque nos interesses do cliente. Passe menos tempo falando dos seus produtos, dos seus serviços, de você. Desenvolva cada vez mais a habilidade de fazer perguntas para poder entender melhor o seu cliente, o mercado onde ele atua, os desafios que ele enfrenta e quais os planos que aquele cliente tem para o futuro. Menos de você, mais do cliente. Seja paciente, nós vendedores somos ansiosos, desesperados. A paciência é uma grande arma em qualquer negociação. É preciso esperar o tempo certo e não pressionar fora de hora. Mas cuidado também para ficar né, cometendo o erro oposto, ficar paradinho e desistir facilmente. Tenha disciplina, seja otimista. Sem disciplina você não vai conseguir nada. Isso que separa vencedor de perdedor nada é fácil na vida e olha se não houver disciplina nós ficamos tentados a fazer a coisa mais fácil porém que não traz resultado e seja otimista em relação à vida e aos negócios quem passa o dia todo reclamando ah, aquele que parar não vai dar certo nada dá certo nunca será um bom vendedor dica 4 agora tenha uma mente empreendedora os tempos modernos exigem que o vendedor seja um vendedor um homem de negócios vai ele precisa estar ligado em todos os aspectos das empresas, da dele, do cliente, do mercado. Aliás, precisa conhecer o mercado, o concorrente, participar de feiras, eventos, treinamentos ligados à área profissional dele. O vendedor, no fundo, trabalha para ele mesmo, fazendo o salário, a comissão e o bônus. Quinta dica, seja autoconfiante. Cabeça erguida em todas as reuniões, não seja intimidado pelo título ou pela posição do seu interlocutor. Um bom vendedor é preparado, é profissional e age com naturalidade para discutir com o presidente e com o comprador de uma empresa. Quem trabalha com vendas e sobrevive nessa profissão é uma pessoa especial e com um perfil superior à maioria das demais profissões. Não é fácil viver de vendas, mas certamente é a profissão que lhe dá mais liberdade para crescer e fazer o seu próprio salário. Agora que você já revisou essas cinco dicas, está na hora de colocar tudo isso em ação. Não adianta conhecer, é preciso usar na prática, no seu dia a dia. Lembre-se que na vida você não ganha o que merece, você ganha o que consegue negociar.